Nossa saudação franciscana de paz e bem a todos e a todas. Celebramos hoje o mistério central da vida de Cristo e da nossa fé. A Páscoa do Senhor é o mistério central da nossa fé e o maior anúncio que Deus fez à humanidade. Não nascemos para morar em túmulos mas para ressuscitar para a vida eterna. deste mistério nasceu a nossa fé, a nossa esperança, a igreja, o batismo, a nossa vocação. Tudo isso foi anunciado por Deus através da vida de Seu Filho Jesus Cristo. Ele é a nossa Páscoa. Uma grande luz se acendeu nessa noite que passou. A noite da Páscoa, ela é mais clara do que o dia mais ensolarado do ano. Porque podemos ver na luz que é Jesus, o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. Ele é a nossa identidade. Nele se revelou o mistério de nossa vida. São Francisco, ele escreve assim, Considera o homem a que excelência te levou, o Senhor Deus, criando e formando-te, segundo o corpo, a imagem do seu direto filho, e segundo o Espírito, a sua própria semelhança. Essa identidade humana clareou-se no dia da Páscoa, a nossa vista clareou. Podemos enxergar longe. Deus nos criou e clareou a nossa estrada, o nosso nascimento, a nossa vida, as nossas metas. Sabemos para onde nós vamos. Sabemos qual é o nosso destino. Que Deus seja louvado e que nós tenhamos um coração sempre